Meu filho tem algumas coisas que eu acredito que seja sensorial. Ele tem transtorno do espectro autista? Né? Acho que esse é a, o maior questionamento, né? Porque do Té a gente já sabe que é, 100% vai ter alteração sensorial de alguma forma em diversos Entendi. níveis. Uhum. É, mas a criança, vamos dizer, neurotípica, ela pode ter alteração, transtorno do processamento sensorial só daí. Né? Que aí é mais difícil de, de identificar ainda. E aí, voltando Entendi. ali ao que você falou do Theo, que ele tinha o ão, um, uh -huh. o mamão, melão, mamãe. Uh -huh. é, é, eu brinco que toda criança, todo bebê tem autorregulação. Todos, uh -huh. né? Neurotípicos e tudo mais. Vai começar lá dos reflexos é, é, amor, extremamente necessários, né? Desde lá dos reflexozinhos, desde o bebezinho lá. É, e daí alguns, quando permanece, ele é sem auto-regulação. Daí ele, se a, gente, a gente tem que fazer nessa leitura, né, Marcelo, do quanto que é necessário aquela idade aquele reflexo ainda. Se ele já tem que ser extinto, ele é uma, considerado uma auto-regulação. Ainda a gente vai trabalhar isso a nível sensorial. Então também, antes do transtorno do processamento social especificamente dito, tem alterações pequenas sensoriais, né? Que a gente vai falar só de alterações sensoriais, que essa criança não vai fechar um transtorno do processamento sensorial, por exemplo, ela vai ter que ter lá a diferença, né? No registro, na modulação e como ela interpreta toda essa informação sensorial para o uso no ambiente. Então, aí quando ela tem esse, esse todo aí, né? Esses três pontos in, importantes da integração sensorial, aí daí assim a gente fecha um transtorno do processamento sensorial, Perfeito. né? Então, ela tem que ter... Disfunção ali em todos os caminhos, né, que percorre a nível neurológico até para periférico. Uh, para se transformar em ato motor que daí é sensorial então ela tem que ter uma, uma um, um, um déficit em, em todos eles para ser considerado transtorno do processamento sensorial certo. né e sim. tem criança neurotípica sim eu tenho consultório sem TEA. e que porque tem... e daí interage sim. se comunica Isso. e daí mas... tem e, e sabe que é muito confuso daí Seria. porque aí o social fica super comprometido uhum. dessa uhum. criança o que a gente vê Sim. na prática, fica super comprometido social, ela vai num parque, como ela não tem o um processo de ideação, que a gente chama, que é chegar e idear mesmo, né? O que, que eu vou fazer aqui nesse ambiente? Eu vou brincar de quê? Eu vou no quê primeiro? Eu vou convidar o um amigo? Hum. Qual que é a regra? Que é todo esse processo de ideação, ela não consegue fazer. Porque daí o planejamento motor dela, que está ligado a toda essa modulação e essa questão toda de integração sensorial, não acontece como deveria. Daí, minimamente, ela não consegue convidar um amigo e explicar qual é a regra do jogo. Uhum. Né? e daí o social fica mega é comprometido. É como o transtorno global do desenvolvimento, Isso. o transtorno da coordenação motora. Né? A criança também fica um diagnóstico ambíguo, né? às vezes Sim. difícil de fazer, porque a criança... É autista ou é só transtorno? Uhum. Porque às vezes a criança, por não ter habilidades motoras da praxis, né? Isso. Acaba não conseguindo participar ativamente das brincadeiras das outras crianças e isso as exclui um pouco. Elas ficam mais retraídas, não querem interagir porque sabem que não são capazes. Por isso que tem que ser um trabalho é, de equipe, né? Sim. Todo mundo tem que e avaliar essa E essa pré-avaliação antes tá? de ir para o neurologista? Exato, é muito Eu importante. sempre falo que esse caminho inverso ele é mais importante ainda, né? Sim. Quando já passa por uma equipe multilégica, e daí depois leva esses relatórios pro Exatamente. neuro e faz essa troca os profissionais porque eu acho que facilita sim, pro o neuro encontrar tá esse caminho uhum, sim, sim. porque o neuro vai lá e vai, né, o neurologista ele não consegue ficar tanto tempo com a criança e essa criança no processo avaliativo é, é maior com a gente quando a criança entra no processo terapêutico ela nunca fez terapia, ela chega é avaliada e começa, aí daqui passa dois meses uhum. quando você vai conversar com a família a família começa a te trazer demandas absurdas, e ela fala, nossa aconteceu começou a acontecer isso, a, a sensação é que essa família tem, que entrou no processo terapêutico, daí piorou? Não, eu acho que a percepção da família vai... É é, também, entendeu? Acho que isso daí é o pulo do gato pra conseguir fazer essa aprendiz. diferença, sabe? E também quanto mais as crianças vão crescendo, mais comportamento aparecem, uh -huh. né? Do... É, e a percepção da família, mediante a assistir terapia, ser orientada, ele vai falando, opa, mas isso, pode ser aquilo, nem imaginava, né? Tipo, ah, o Theo fazer mamãe, é, pode ser uma busca ali, sensorial, é. eu nem imaginava. É. E a terapeuta falou, vou ficar mais atenta então, e daí ela vai conseguir ver esse comportamento, né? Essa, é, é, né? Esse achar em diversos momentos em casa e na escola, é. enfim. Por isso que a gente tem que se estender, né? pra casa, pra escola e tudo mais. É.